Não, eu vou. Eu achei o carro, ah. vai se fuder. Não, dirige. <risos> ah não, sai esse curso roda. <risos> caralho. Ai, caralho. <risos> eu tô preso. Dá dá, um, dá uns viradas aí. Tô em pé. <risos> Que delícia, mano Cheguei, cheguei Não, calma Aqui, tem outro aqui do meu lado oh, se, se ela entrar, calma. eu entro também calma. Ah, não dá pra pegar prostituta nesse veículo Eu liguei <risos> a serena e ela saiu correndo, veja Nossa As fuder, para de atirar em mim mano. Eu vou embora agora Quem que é esse cara, mano? Ele, cara, tá mim? Ele tá atirando em mim? Ele tá atirando em mim? Eu não sei, tem que estar atrás de você É só isso que eu sei Vem aqui, vem aqui. Nossa, hum, acidente de carro aqui. Mano, eu fugi daquele cara, velho. Foi, foi a maior fuga da minha vida. Não, não, não, não. Eu vou ficar parado com o carro aqui. Esmorro que eu já vi, caralho. Fumamos pra um caralho. Fumamos muito, vou avançar daqui porque ele tá vindo. Mas não use drogas e dirija. <risos> ei, cadê você? Ei, ei. Não se mata, não. Né? Oh, legal isso é que eu você... sei. A few moments later, olha Não, não, ah, eu errei a água. Isso, olha o prego, calma. Ah, dá respawn aqui, velho. Então. Cheguei primeiro que eu vou tomar no cu. <risos> Nossa, <risos> <risos> <risos> <risos> O jeito que ele parou, não, mano! Não, não! Eu pensei que aqui era represa, quer dizer, não represa, eu pensei que era, era aqueles esgotos lá, mano. Agora eu caí no mar cachorro. O jeito que ele tá morto aqui, velho! Ai, caralho! Tipo, ele morreu, tá ligado? Ele veio, mó devagar, e voou. Ai, ai, cadê? Ai, ele tá, tá aqui, em cima, mano, né? tá aqui. Ai, ai meu bochecha, velho. Ai, mano, já tinha voado pra né Não, tô com medo, seu, se vou embora. Não, cara, não, cara, parei em pé, para em pé, eu parei em pé. Ui a Hopper. Fala. Vem aqui. Não sei se suicida, não. Eu vou pular. Não sei se suicida, não. Calma, calma, calma. A gente pode conversar, vamos conversar, Não, não faça isso assim. Não, Vocês vou fazer, fazer um, pulo de de ação, ó, ó, um pulo de ação, ó. Olha um pulo de ação. Cara Pula aqui. Não! <risos> oh. Eu vou subir aqui nesse bagulho e pular de volta. Será que vai? Caralho. Será que vai? Olha o teste, olha o teste, olha o teste. Caralho. Vamos ver se eu consigo cair de volta ali. <risos> é, Cai. Amanhe. Ah, ó, cair de volta aqui, na verdade. Vamos, vamos brincar Nossa, você que quer que fazer o bagulho de não. gasolina aqui? Bora. Não. <risos> Só que eu não consigo... Ah, ah, eu tô aqui meia hora tentando. De... Não, você <risos> chega <a> fazer <risos> não, isso sobe. E aí, eu não consigo... Olha isso. <risos> Pô, essa vida é injusta, velho Ai, chupa. sua alacraído, alacrado. Caralho, eu tô fazendo rastro no quê? Eu não sei. O que acontece? Pegar dar um tirinho aqui, ó. E atirar ali. E pular. Hum. Ah, vai ser. Eu tentar.. não gente vai tentar... Agora a gente sobe aqui. Eba, piscina. <risos> Vou matar o que isso, né? Peraí, peraí, peraí Calma Não, não, não vem me ver Eu vou fazer um bagulho de mãe engraçado, por favor Não vem me ver É, Beleza. não vem me ver Não sei como, né? Mas tá bom Calma aí Foi um, deixa aí mais dois Oh, mano, sabia que você tá com recompensa? Eu sou um zumbi. Eu, eu vou te pegar, calma, calma. Ó, oh, oh, a mãozinha de zumbi, calma. Eu não sei qual que é, acho que é esse aqui. Aqui, ó. Oh, calma, você mesmo, mano. pode parar com só porra aí. A mãozinha de zumbi. Zumbi! Ah. Zumbi! Zumbi! Ah, zumbi. ah. <risos> primeira, vou primeira, primeira reação ao ver o zumbi selfie. Tira a selfie vai, quero ver se eu tira a selfie antes de eu chegar em você não véi, calma, vou subir calma aí. O zumbi aqui faz parkour mano eu tô chegando eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu Vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar Vai na cadeirinha. Só vem na galeria não. Só acorda agora, fico, agora o zumbi corre Tem que fugir, não vale não matar o zumbi, não vale executar Aqui, ah, viado Eu acho que dá pra passar correndo, mas tá bom <risos> <risos> Por que caralho, teria não. uma grade, Elisa? Tô bêbado, não corro Éh, deixa eu corpo, só corre Que bosta, Ah, tem mais cérebro aqui, foda-se Ai, caralho, uma bike, é minha, ah, viado. Não, zumbi, zumbi consegue fazer tudo, a bike é minha, ah, viado. Tá bom, esquece, não vou matar, tu vê aqui Obrigado <risos> <risos> <risos> Vambora, vambora, vambora Cara, foi, ah. Não, nos, o trem, o trem. Eu quero essa para que é minha, mano. Zumbi ladrão. <risos> Zumbi ladrão. Trem, trem, trem, trem, mano. Não, aqui. eu vou. Eu achei o carro, vai ah. estudar. Não, dirige. Ah, não, sai, vai, não, não, na moral. <risos> ah, não, sai tipo. <risos> bunda. Cara... Ai caralho! Eu tô preso! Dá, dá uns um, dá um virados aí! Tô em pé! Partiu, tio, olha igualzinho, olha Ah, eu vou dormir aqui minha banheira particular aqui. Eita, ah, é delícia ter tô, tô em pé, tô em pé, Ah, meu Deus! Mano, não explode esse carro, vem na moral. Pera. Entra aí, pô. Vai Qual o problema de entrar no buraco, velho? Você vai ver Vambora, vai, vai, vai Vai Ah não, cair, cair, cai Volta, cai, cai. volta, volta, volta Bora, vai antes que eu caia. Vai, eu vou cair. Eu vou cair na rampa. Ah, não. Morri. Nossa, morrer caralho, velho. Bora, bora, bora, partiu Caralho, você tá dando mortal aqui. Quer ver? Você vai sair, ó. 2, 3 e sai. Vamos. Porra, velho. Não, nunca. Não, não explode. Morri sozinho. Oi, nha veste aí, moleque. Caralho, tô muito lascado. Ah, cai! Não, nossa, tá me zoando. eu que é ah. segui.